Olá, eu sou a Vida, do Vlog de Santerania e hoje eu vou te dar algumas dicas de como aprender inglês sozinho em casa. Para quem não sabe, eu fiz inglês, eu terminei o curso de inglês, então eu sou formada em inglês e eu até podia dar aula, me chamaram para ser professora das criancinhas, mas na época eu não quis. Hoje eu acho que eu deveria ter aceito, mas na época eu não fui. eu Entrei para faculdade e aí eu larguei de mão de vez. E acabou que eu não tinha mais como revisar, e eu tava começando a me sentir muito insegura com meu próprio inglês, uma coisa que pra mim sempre foi muito natural e que eu sempre falei muito inglês, então eu decidi voltar e aí eu tô compartilhando as dicas com vocês do que eu faço real. A primeira dica é, use o aplicativo Duolingo, eles não estão me pagando, não é publi, não ia ficar triste se fosse paga, mas é uma dica de amiga. Eu uso o Duolingo e normalmente eu uso ele para estudar inglês, enquanto eu estou fora de casa e eu não quero carregar os livros das outras matérias para estudar, então eu uso o aplicativo de inglês. Normalmente eu estudo dentro da van, até eu boto o fone no ouvido e vou fazendo as atividades, eu estudo quando eu estou indo para o trabalho, eu estudo na volta do trabalho, eu estudo na faculdade quando eu fico sozinha lá, então eu aproveito esses períodos livres que eu tenho para ir adiantando o lado do inglês, já que não tem outro jeito e eu não tenho tempo para fazer um curso de verdade. A segunda coisa que eu faço muito é ouvir música em inglês, ao mesmo tempo em que eu tô lendo a letra. Eu entro no vagalume coloco lá a letra original da música e vou ouvindo e acompanhando para tentar cantar junto. Isso me ajuda porque eu identifico muito mais fácil as palavras faladas durante a música e eu consigo montar o contexto da música na minha cabeça. E a gente entra em outra dica que é não traduz as palavras. Procure o significado delas, porque ao invés de tu dizer que Apple é maçã, por que tu não decora que Apple é uma fruta que por dentro tem uma polpa arenosa, por fora normalmente é verde ou vermelha, e tem um suquinho doce? Tu sabe que em português isso significa uma maçã, mas por que não associar isso a Apple como o significado, ao invés de com a tradução, sabe? Às vezes as palavras em inglês têm muitas traduções para português, então, se tu acabar traduzindo uma vez só e tu te prender nesse significado, tu vai começar a traduzir errado as coisas ou tu vai perder o uso de uma palavra que pode ser muito mais fácil no teu dia a dia do que a outra. Então, isso é muito importante. E aí, a gente entra na quarta dica, que é assista séries sem legenda ou com legenda em inglês e áudio em inglês. Assim, tu vai treinar o que eles estão falando, como o que tu tá lendo, e ainda de quebra, tu tá aprendendo conversação, porque o inglês formal é muito diferente do inglês conversação no inglês dia a dia. Então, assistir as séries em que eles falam com uma linguagem mais normal, mais, sei lá, mais dia a dia, é muito melhor pra tu aprender a falar esse tipo de linguagem. E aí tu vai ver que uma palavra, às vezes, tem 50 significados diferentes. Dica número 5 é converse com alguém em inglês. Pra me obrigar a conversar com pessoas em inglês, eu criei um Instagram de estudos, eu vou deixar aqui na tela, é o @estudamaisvi, porque é um Instagram onde eu divulgo meu estudo, o que eu estudo no dia, é um estudo é um de grana, na verdade, e lá eu sigo muita gente que fala inglês e que é linguagem nativa em inglês. Então, eu aproveito pra conversar com essas pessoas, pra comentar nas fotos e ver o que elas estão postando, e aí eu vou treinando a minha linguagem, eu vou treinando o hábito de... Pensar a resposta em inglês, ao invés de pensar ela em português e depois traduzir, que é muito mais difícil. Vai por mim. Aí a gente chega na sexta dica, que é pratique. O meu estudigrã, se vocês entrarem, vai ser legendas todas em inglês, a partir de um certo momento. Eu vi que eu tava ficando muito insegura com o inglês e eu decidi que eu ia começar a usar mais ele. E aí meu estudigrã só tem legendas em inglês. Eu gosto de fazer assim porque é um jeito que eu arrumei de praticar o meu inglês, de usar o meu inglês pra me comunicar e não necessariamente sentar e conversar com alguém, tipo, tete a tete, porque isso não tá muito certo. Eu amo inglês, então é uma linguagem que eu acho muito bonita, então eu sigo muita gente mesmo, converso mesmo, nem conheço as pessoas, já tô falando com elas nas legendas, não importa. O que interessa é botar a cara e tentar falar. Se for uma pessoa legal, ela vai te dar uma, algumas dicas, tipo, não, não fala assim, diz assim, que é mais que é, que é mais certo, que é mais usual. Então, é legal ter as, esses contatos com diferentes ambientes do inglês, não só com de livro escrito, mas com o digital, com TV, com todos os meios, porque eles são muito diferentes. E é isso! Eu espero ter te ajudado. Se quiser mais alguma dica, ou quiser me dar alguma dica, quiser me sugerir alguém que fale inglês, Coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Lembrando que se tu tiver dinheiro, tempo, para fazer um curso de inglês, faça. É muito legal, tu aprende muito. Mas nada supera a prática, nada supera o uso do inglês de verdade. Se tu parar de usar, tu esquece. Vai por mim, porque eu já tava esquecendo. Um beijo e até a próximo. Tchau!